Se tiver algo em mim Essa voz querendo decidir Cada ato que faço dentro da quadra porque tocar a bola se eu consigo chutar? Talvez fazer um passe gere uma nova jogada Mas o monstro em mim tá mandando eu marcar Lá tinha é muitos grupos com talento Bem-vindos ao Lot Para eliminarmos a score de cada time Faremos uma partida de queimada com chutes E quem for o último queimado quando o tempo acabar Será eliminado e jamais entrará pra seleção japonesa Isso é tudo, boa sorte Quis acertar a bola só porque eu tava dormindo Você tentou, não explicar as regras Então acho que é por isso que o chute você tomou Em vez de buscar o cara mais fraco Mirou no melhor jogador da Você Só vencer essa merda e então vem sabe do jeito certo Mais fortes do que isso importa Desistam mais, eu não tô pronto Para ir embora Se eles ficaram mais sortes assim Então eu também Posso vou. No momento de desespero, em vez com medo, senta fome desejo de tentar se superar uma pedalada com um giro que deixa comigo, faça elástico no vento Impossível de pegar mais um cheiro, uma lambeta no goleiro Pode ler a risqueta de todo o resto, refoque no seu instinto Eu quero mais Pois não não. Tá o meu monstro tá faminto Chocando, oh, a mente esvazia oh, Pode vir pra cima Mas falte oponente mas será o sultor de tua família A estrela é só que vai embora Conecta, giro na preta, eu tenho todas opções A gente tem que depender dos outros pra querer viver Como um homem tava fazendo super limitações Mas sobrevaz a história certa Mas descobri, supera fundo E egoísmo. eu serei o melhor do mundo No passado Eu entendi uma verdade Eu não era igual ao resto da sociedade. A minha mãe disse que o monstro que eu via não deve ser visto como uma maldição. Finalmente encontrei pessoas como eu que amam jogar com todo o seu coração. Eu passei da primeira fase, agora devo evoluir, dos individuais É bom te revezar Pra fazer time de três, eu estou contigo, então tudo faz. Nós chegamos no impasse. Perdemos um de nós para o outro time ir a jogar. Mas essa realidade, sei que você é mesmo. Vou mas mais me sorte, queremos Eu não vou mais esperar Seguirei a vontade do monstro Então se me quiser de falta Venha me roubar E o tempo se passou Vamos nos encontrar. Vejo que melhorou Então tente me roubar A segunda partida irá começar O que mais aprendeu eu desejo saber Vamos me mostre Pois agora É eu contra você O que tá acontecendo? O que é que eu tô? essa solidão monstro que eu vejo É uma limitação Eu não quero mais que isso aconteça Então eu peço, monstro, que desapareça eu Juro que eu não lembrava, mas qual era a sensação? Você tá jogando por mim medo sem é medo da solidão Eu não preciso desse monstro, é muito menos do Isaac Guiado só pelo ar, cada movimentação Passo pelo time todo, outra caneta de novo Eu não vou passar a bola Se não, só